Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo, Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César, e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando, tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão, não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele, Ele agita, agita o povo, povo ensinando, ensinando por toda, por toda a, Judéia, a Judéia, desde a Galiléia. Onde, onde começou, começou até, até aqui. aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou, Este homem é Galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse, Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei, e diante de vós, e não encontrei nem nele nenhum dos crimes do que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar. Fora, fora com ele, ele. solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez, Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de sirene, que voltava do campo e impulsaram-lhe a cruz, para carregá-la atrás de Jesus. seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventos que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram. Então, começaram a pedir, as, começarão a pedir as montanhas, cai sobre nós e as colinas. Escondei-nos, porque se faz assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo, a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, Se és o um rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer teme a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, Para nós é justo, Porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus dizendo, De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, Olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na igreja de São Benedito... Aqueles também que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, a página da nossa paróquia. Aqueles também que nos acompanham ao vivo pela 104 FM de Santa Cruz. Estamos celebrando hoje a liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Abrindo assim solenemente a semana mais importante do ano. A Semana Santa, a Semana Maior. Todos os fiéis católicos devem participar com intensidade da Semana Santa, porque é nela que nós celebramos todo o mistério da fé cristã, da fé católica, a Páscoa do Senhor. Jesus veio a este mundo para uma grande missão. Primeiro que ele assumiu a nossa humanidade, se fez homem como nós, em tudo menos no pecado. E ele, neste mundo, veio santificar a vida do ser humano, explicando a cada um, por suas pregações, o amor de Deus, que é bondoso, Misericordioso e compassivo. E quando Jesus chegou na sua hora, na hora de partir deste mundo, era necessário então concretizar toda a sua pregação em obras, e estas obras era a doação da sua própria vida. Todas as pregações, milagres que Jesus operou. Eram demonstrações de que ele era Deus. Ao mesmo tempo que era um ser humano também era Deus. 100% Deus, 100% homem. E a própria vida de Jesus... É uma manifestação de Deus. Mas a vida de Jesus deveria ser oferecida como a sua maior oblação. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já relata o que aconteceria com o Messias, com este Jesus, o enviado do Pai. Ele seria sacrificado. Ele seria judiado. Ele seria flagelado, como nos diz o profeta. ofereci as costas para me baterem. As faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e das rusparadas. Tudo isso nosso Senhor passou. Tudo isso Ele viveu nos momentos da sua paixão, da sua entrega de vida. Sendo humilhado, desprezado, desrespeitado. E açoitado Mas o que mais estava ali no coração de Jesus Durante todo o sofrimento da paixão Era a sua confiança em Deus Diz o profeta Conservei o rosto impassível Porque sei que não sairei humilhado De fato é isto o que aconteceu Jesus, para salvar, era necessário se doar, e se doando pelo sofrimento, desprezado, condenado, flagelado, crucificado. Alguém no tempo de Jesus ser crucificado era a pior e mais horrível forma de de execução, ser crucificado vivo, pregado numa cruz, as mãos e os pés feridos pelos cravos prendiam a pessoa entre o céu e a terra e a pessoa ainda ia morrendo as, a míngua, porque o sangue ia se derramando, a pessoa sentia fome, sede E chegava numa certa altura, a asfixia devido à posição do corpo Ia fechando as vias aéreas da pessoa Sem contar as aves que já começavam a sobrevoar o corpo por causa do cheiro do sangue, da decomposição do corpo Por isso a morte na cruz era a pior execução de todos os tempos E é este tipo de morte que Jesus é condenado E como preparação para a cruz, ainda Jesus toma uma grande surra é flagelado e coroado com espinhos. Acabamos de ouvir a narração da paixão do Senhor. Aí está a maior prova de amor de um Deus por nós. São Paulo na segunda leitura diz... Que Jesus esvaziou-se de tudo, quer dizer, ele ofereceu tudo o que ele tinha, o corpo, o seu sangue, suas dores, a humilhação, a vergonha, a exaustão do sofrimento, a sede, a fome, tudo isso Jesus passou durante a sua paixão. E São Paulo diz Ele humilhou-se a si mesmo Por isso que depois Deus o exaltou Acima de tudo e de todos Na ressurreição Aí está A grande prova O sofrimento de Cristo Resultou na sua exaltação O Cristo que é humilhado, judiado, morto, assassinado diante de todos Vai ressuscitar gloriosamente ao terceiro dia Porque ele nunca cometeu pecado Mas então por que Jesus sofreu tanto assim? Por que Jesus então foi condenado? Por que Jesus, então, passou por toda esta morte tão cruel? Primeiro, que as autoridades temiam este Jesus de Nazaré. Por isso, era melhor eliminá-lo, para que ele não fizesse nada que revoltasse o povo. Para que ele não tomasse o poder... Era este o medo das autoridades. E segundo e mais importante, todo o sofrimento de Jesus, toda a sua flagelação, morte, foi por causa do pecado da humanidade. O meu e o seu pecado foi assumido por Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados. Era para que nós estivéssemos no lugar de Jesus para pagarmos os nossos pecados. Mas Cristo pagou a conta por nós. Por isso Ele é o Salvador. Mas então, se Jesus já sofreu, já pagou a nossa conta derramando o seu sangue por nós, por que precisamos pedir perdão dos nossos pecados? Ora, quem pecou é que deve assumir o que fez. Somente assim, o pecador pedindo perdão pelo seu pecado, é que ele encontra na morte de Jesus e no seu precioso sangue derramado, a misericórdia divina. Somente tendo esta humildade. De pedir perdão. É que o poder do sangue de Jesus Cristo. É derramado sobre nós. Nos perdoando. Nos purificando. Cristo já realizou. O seu sacrifício. Agora. Cada um de nós. Precisa beber desta fonte de misericórdia. Que jorra do coração de Cristo Lá na cruz Todos os anos Na festa da Páscoa O povo judeu Oferecia um cordeiro No templo Pedindo a Deus perdão pelos pecados Jesus Ele toma o lugar do cordeiro ele se faz como um cordeiro Para que as pessoas não precisassem mais Oferecer a Deus o sangue de um animal Mas sim, oferecer a Deus o sangue do próprio filho Jesus Cristo Por isso que na missa nós rezamos três vezes Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo nós estamos chamando Jesus de Cordeiro. Nós estamos invocando o sangue deste Cordeiro Imaculado para nos purificar. E é por isso que em cada Santa Missa, a hóstia consagrada é o corpo de Jesus. O vinho no cálice consagrado. É o sangue preciosíssimo de Jesus Fazemos a memória sobre o altar Daquilo que nosso Senhor realizou sobre a cruz E o sacerdote em nome da comunidade Oferece o corpo e o sangue ao Pai Eterno Implorando perdão para todos nós por isso a importância de participarmos da missa, ao menos aos domingos, para que este sangue precioso seja derramado espiritualmente sobre nós. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando a Semana Santa, fazendo memória de tudo aquilo que nosso Senhor realizou por mim, por você, por nós. E aí está a nossa prova de amor para com Jesus, participarmos de todas as celebrações que a igreja propõe. Semana Santa não é semana de feriado prolongado, como muitos pensam. Semana Santa, é uma semana santificada, onde todo fiel católico deve não fazer suas festinhas por aí, mas fazer na igreja a sua participação, retribuindo Cristo por tudo aquilo que ele fez por nós. E aqui na nossa paróquia de São Benedito, nós teremos uma semana toda especial, com celebrações, procissões, momentos de reflexão, oração. E todos nós podemos e devemos participar para santificar também a nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar esta Semana Santa para renovar a nossa fé em Jesus, para demonstrar o nosso amor para com Ele e também para agradecê-lo, porque este ano nós teremos a oportunidade de fazermos a Semana Santa na igreja, nos outros anos. Nem isso nós podemos. Ficamos em casa, assistimos pela TV, assistimos pelo celular, fizemos a Semana Santa diferente. Mas este ano não. Este ano nós podemos estar aqui na comunidade para participarmos com fé, com devoção dos mistérios do Senhor. Então, que cada um de nós possamos dar a nossa resposta para Jesus, com o mesmo amor que Ele deu sua vida por cada um de nós. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho.